A quarta pergunta desse bloco teológico: Deus sonda nossos corações e sabe as palavras que saem de nossas bocas. Então, as orações são para nos ensinar algo somente? Na psique entendemos que estamos entregando algo para o Senhor. Bom, e aqui é o que eu disse sobre o conceito de Deus. Deus não é uma abstração, apesar de que nós fomos é, somos parte de uma parte de uma história, história moderna que tornou Deus um acessório dos seres humanos, onde Deus não é a parte principal da sociedade. Você vai perceber isso na própria arquitetura das cidades mais antigas e a arquitetura das cidades mais modernas. A arquitetura das cidades mais antigas, você vê que o centro de difusão de crescimento da cidade ou de importância vai do centro para a periferia. Assim ainda é em alguns lugares. Mas no centro da, da, da comunidade tem ali uma capela, porque o centro da cidade, o centro nervoso da cidade, das decisões mais importantes, daquilo que vai mudar o rumo da comunidade, se encontra na igreja. Então, a paróquia era o lugar mais importante. À medida em que avançamos para a industrialização e entramos no iluminismo e entramos na era moderna, a, a igreja passou a ser apenas um acessório da vida humana. E aí, quando Deus, quando a igreja passou a ser um acessório da vida humana, entenda-se, Deus passou a ser um acessório da vida humana, é, do, do comportamento humano. Então, Deus não é tão importante. E quando Deus passa a não ser tão importante a razão passa a ser mais importante então o elemento racional é mais importante mesmo a respeito de Deus por isso que você vai encontrar muitos irmãos que são, que são a, muito, muito ligados e muito a, afiados na teologia mas sem nenhuma prática de vida de oração você vai encontrar gente que consegue destrinchar a Bíblia como se estivesse fazendo ali a autópsia de um cadáver mas dando nomes, sobrenomes histórias, é, feriados a ah, estou <risos> tô com a cabeça feriado dando nomes sobre é, é, nomes dando é, nomes é, técnicos do, de, cada, de cada elemento ali da filosofia, teolo, da filosofia, do fenômeno teológico, mas não possuem uma vida de oração. São pessoas que não conseguem ter uma vida piedosa diante de Deus. Não conseguem, não conseguem ter uma vida, uma vida de um coração aquecido. Por quê? Porque Deus é apenas uma abstração. Então, essa pergunta essa pergunta é legítima, e eu acho importante essas perguntas virem mesmo, mas demonstra, parece que Deus é uma maior de um algoritmo que conhece todas as nossas reações, consegue calcular todas as nossas respostas e consegue prever todas as nossas é, palavras. E aí ele vai reagir de uma maneira só. Quer dizer, não há impessoalidade. Há uma impessoalidade, não há pessoalidade, não há afeto. As pessoas muitas vezes esquecem, irmãos e irmãs, gente boa, de cabeça boa, de coração bom, mas esquece que Deus é afetuoso. Há uma relação de afeto, há uma relação de carinho, há uma relação de, de, de cuidado, de, de, de expressão, de amor. Não é só essa coisa de eu quero, tu me das e já conhece o que eu penso, então não tem necessidade de eu falar contigo. Não, é uma relação afetuosa. Até porque tanto Deus como você são dois oceanos profundos que estão, precisam ser precisam ser conhecidos. Ou você se conhece tão bem ao ponto de dizer, eu não tenho nada em mim que me estranhe. Não, são dois oceanos profundos que numa relação, numa conversa, você acaba se descobrindo e descobrindo o outro. É assim. Então, a oração, dizer que Deus sonda os nossos corações e sabe todas as nossas palavras, até porque esse texto, talvez a base desse texto, o Salmo 139, não está dizendo disso. Está dizendo que é inevitável se encontrar com Deus, já que é